Cinco segredos sobre a correção do Enem que você provavelmente não sabia, vem comigo. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E hoje, como corretora do Enem, quero te contar cinco segredos que poucas pessoas te contam, né? Muita gente me pergunta, Chay, letra verde desconta ponto. É verdade que pode errar? e não tem ponto descontado? E aquela receita do miojo? E como que funciona? Conta pra gente quais são os segredos e como funciona essa correção pra que a gente consiga tirar a melhor nota possível. Então vem comigo que eu vou te contar e vou te ajudar com isso. Mas já aproveita que você tá aqui comigo, deixa seu like, ativa as notificações e fica por dentro do canal. É que aqui você sempre me encontra e encontra muita dica de português legal e também muita dica de redação. E se você quer ter essa redação corrigida, aqui ó, no Redação Online, nós corrigimos a sua redação. Os critérios iguaizinhos são corrigidos lá no Enem para que você saiba o que você errou, o que você acertou, o seu ponto forte, o seu ponto fraco e o que você precisa saber. Mas agora você quer saber os segredos, né? Então vamos lá. Para a gente começar, o segredo número um, assim, que não aparece nas competências, mas que existe, é a questão visual e letra, tá? Você não ganha ponto a mais nem ponto a menos por ter letra bonita ou não. Mas esteticamente fica mais fácil de ler uma letra legível, uma letra bonita. Não precisa ser é bonita, mas tem que estar enquadrado. Sabe quando você olha a redação? Não passou a margem, tá da primeira linha, linha 30. Tá aquele texto bonito, visual. A gente é assim, hum, já dei um match nesse texto, não sei o que vem. Mas eu dei um meio match ali, né? Então isso é legal, isso é importante enquanto corretor. Você olha e pensa, bom, esse texto tá tranquilo. Porque às vezes a gente pega um texto, já vai de preconceito com ele, já julga, a gente julga, né? E a gente olha assim, hum, ai, que texto ruim. Então a primeira coisa que é mito, mas é verdade, parece mito, mas é verdade, é a gente olhar e julgar essa estética do texto, tá? Segredo um. Segredo dois, os famosos erros, o que a gente aceita ou não. A questão do erro, desconta, desconta, claro. Mas se não for recorrente, se o texto estiver muito bom, se for uma coisa linda, maravilhosa, cumpriu todas as exigências, mas tem um ou dois errinhos de português, apareceu um isso, um cedilho, uma coisa assim, a gente diz não. Eu acho que esse camarada aqui, ele estava só nervoso e eu consigo desconsiderar. Porque a gente considera também no elenco, Minha a linha. Então, um ou outro erro, sim, é cabível de ser. Passado o pano, eu passo o pano quando eu encontro um erro em outro, numa redação com um nível de 1.000 ou 900 para cima. Então, cuida, porque quanto maior for a sua pontuação, menor será esses descontos, né, por coisas pequenas. A gente entende que seu texto era um texto muito bom, que você apenas, somente, cometeu um deslize que não dá para ser julgado ou descontado por isso, porque o seu texto era muito bom. Terceiro ponto, posicionamento. Chay, mas como eu vou saber o que o corretor tem naquela cabeça para que eu tenha o mesmo posicionamento que ele? Você não vai. De novo, você não vai. Você não vai saber qual é o posicionamento pessoal do corretor, mas ele quer de você não que você adivinhe, ele quer que você tome partido. Quando pegamos um texto e não tem uma posição, nós desconsideramos muito aquele texto, então não importa. Veja bem, não importa a banca, não importa o assunto, não importa a sua tese, desde que não fie direitos humanos, você tem que ter posição. E o corretor é treinado para ele apenas entender se você se posicionou e se você sabe defender um ponto de vista, seja ele qual for, tá? Então, isso é muito importante. Não tenha esse medo, porque esse medo aqui, ó, no item 3, ele te arrasa demais na hora da, da redação, tá? Então, tenha... Pode não, não ter palavra certa, mas tenha posicionamento que vai valer muito, tá? Isso é um segredo que a gente abate o olho ali e procura na sua redação. Quatro. Quanto mais você escrever, mais pontuação você terá. Melhor avaliado você será. Por quê? É pequena, né? 30 linhas. Tem gente que 30 linhas é muito. Acha assim que escrever 30 linhas, nossa, é uma superação. Mas, escrever 30 linhas... De, na demanda do assunto que sempre é, se tem, é pouco. Então, você tem pouco texto tá, para um assunto amplo. E você vai fasear né, dentro do seu planejamento para que você não se perca e você consiga ter conteúdo nessas 30 linhas. Mas use as 30 linhas, porque assim como a gente valoriza muito a ideia é, de um texto esteticamente visual, bonito, para ser visível e legível, também Haverá essa valorização quanto mais você escrever, até porque isso aumenta a sua pontuação, né? Quanto mais você escreve, mais argumento você traz, mais conhecimento você coloca no papel. Então, muito, muito, muito importante isso para o corretor. E por fim, pontuação. Pontuação mostra o que você quis escrever. Às vezes, sem uma pontuação adequada, o certo vira errado, o errado vira certo, o sim vira não. Parece contrário do que é. Então, pontuação. Tá? É primordial para que eu, enquanto corretora, entenda a sua redação, para que eu não precise adivinhar. Porque uma vez que eu adivinhei, o mérito é meu e não de quem escreveu. E aí vem a história daquela da, vez, né, da, da polêmica da receita de miojo. Cara, a receita de miojo deu para desconsiderar por quê? Porque são 30 linhas e você consegue considerar 20, 25 linhas e desconsiderar um tanto. Né? Então não, não viaja de que é zoeira a correção, porque é uma coisa muito séria tá? Mas você precisa também levar a sério. Eu vou indicar aqui para que você assista tanto o meu vídeo de planejamento quanto o meu vídeo, né, de autocorreção. Vai te ajudar muito a olhar para o seu texto antes de entregá-lo, tanto aqui na plataforma quanto também para as bancas, tá? Não esquece que o Redação Online tá aqui sempre para corrigir a sua redação e a gente te espera lá dentro da plataforma, aqui no YouTube, nossas redes sociais também, porque sempre tem muito conteúdo para você. Um beijo, até a próxima aula, até o próximo vídeo.